O primeiro passo é configurar o um novo documento, e aí eu venho em File, New Project, e aí eu posso escolher aqui dentro de alguns presets o que eu quero, eu vou colocar já é, o padrão Full HD, 1280p, ok, posso colocar aqui o nome do projeto, aula, bom ele já recriou o meu projeto nos padrões selecionados. Uma coisa interessante aqui é que o Tupi ele tem um layout muito fácil de se entender para quem já conhece outros softwares de animação também que trabalham com animação nesse estilo né, de animação quadro a quadro Aqui eu tenho o zoom da minha janela Eu posso alterar esse zoom Posso utilizar a rodinha do mouse para fazer isso também Ok, Posso digitar um valor Para eu ter... Uma janela mais, uh, que me atenda melhor, posso rotacionar a área de trabalho para poder desenhar melhor, eu acho isso muito interessante. Isso não é novidade, muitos softwares têm isso também, mas isso no Tupi fica bem aqui abaixo, nessa janela de ferramentas. Ok, uh, bom, para desenho, eu tenho a tinta e eu tenho o pincel. Eu prefiro desenhar com o pincel porque o meu primeiro desenho é sempre um desenho bruto, um rabisco, né, ou raf. E aqui eu tenho na minha cena 1, por exemplo, as minhas camadas, os meus layers. E, e aqui é que eu vou começar a desenhar. Cada camada dessa pode ser um objeto a ser animado. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui agora. Bom, selecionei meu lápis para desenho. Posso vir aqui nessa janela e escolher a cor que eu quero para esse lápis. Como também posso escolher aqui a quantidade de suavidade que ele vai dar para cada vez que eu desenhar um traço novo. Nessa outra opção aqui eu tenho o tamanho da ponta, o tipo de ponta e o tipo de finalização do traço. Ele pode ser arredondado, pode ser quadrado ou pode ser é, achatado. Okay? E eu tenho o tipo de pincel aqui também que eu posso estar trocando. Mas, para esse tutorial, vamos utilizar o padrão. Bom, nesse Layer 1, que eu vou fazer, a princípio, é a base do desenho que não vai ser animada. Ou que pouco vai ser animada. No caso, eu vou fazer uma cabeça de personagem. E eu vou, animar, vou fazer uma animação simples, né? De, de alguns quadros, só dos olhos se mexendo e da boca. Para poder estudarmos apenas o software aqui. Então, a primeira coisa, eu vou selecionar aqui uma cor base para eu desenhar uh, essa cabeça vou fazer um desenho muito simples tá muito simples mesmo eu posso, uh, se eu quiser, eu posso editar aqui o valor dessa suavização para o meu traço, olha, quando eu desenho, vocês podem notar que ele suaviza um pouco esse traço, olha. Eu posso aumentar isso ou diminuir, por exemplo, se eu colocar um valor maior, 3, ele suaviza muito mais. E eu tenho maior diferença quando eu faço traços muito pequenos e próximos uns dos outros, tá? É só para vocês terem uma noção um pouco do dessa ferramenta aí. Bom, fiz aqui uma base muito simples, OK? Para que a gente possa utilizar. É, bom, esse layer 1 eu vou deixar para cabeça, OK? Eu vou criar um novo layer que vai ser por os olhos, eu vou mudar a cor aqui da ponta para facilitar o entendimento do que vai ser animado. Vou colocar laranja por exemplo, vou desenhar o primeiro olho aqui, é a primeira posição de olho na é verdade, né? Vou diminuir essa suavização aqui, voltar para dois que é a que eu gosto de usar, que ele interfere menos no que eu, no que eu rabisco. Eu estou rabiscando bastante mesmo para vocês verem aí a, a ferramenta em ação. Bom, eu vou tratar como olho também essa área é, daqui de cima. Inclusive as sobrancelhas também, vou até fazer aqui. Poderia fazer isso em uma camada separada, mas vou fazer aqui. Vou criar uma nova camada para a boca. Vamos mudar de cor também. Eu tenho laranja, ok, vou colocar é, verde. Muito bem, vou voltar aqui para o layer 1, vou desenhar o nariz, que eu não tinha desenhado. Então no layer 1 eu tenho a base da minha cabeça, no layer 2 eu tenho o olho e no layer 3 eu tenho a boca. Bom, eu quero que os olhos pisquem, por exemplo, então vem venho no layer 2... Voltar para a minha cor aqui laranja. Eu vou fazer os olhos piscando, começando a piscar, né? eu tenho um, um, um frame nesse layer 2, um quadro. Eu vou desenhar o segundo quadro. Primeiro eu vou fazer ele, ele abrindo um pouquinho para depois piscar. Fazer as sobrancelhas um pouco mais elevadas. A boca por enquanto eu vou deixar como ela está, vou continuar desenhando aqui os olhos. Lembrando que, eu, que o que eu faço aqui é uma coisa muito simples para que a gente estude um pouco do software na verdade mostrando obviamente um pouquinho da técnica de animação tá? o Tupi é um software muito simples de se usar ele ainda está em fase de desenvolvimento, tem algumas coisas para ser mexidas, tem uns pequenos bugs mas ele é 100% funcional por exemplo na forma como eu utilizo que é para fazer uma animação bruta eu vou colocar uma, uma uma piscada de olho bem lenta, tá? Não vai ser aquela piscada normal que a gente dá, mas ele, na verdade, fechando e abrindo os olhos. Vocês notem que às vezes quando eu faço traço quando ele tenta acertar uh, esse traço, ele acaba criando pequenos borrões, que são na verdade esses pequenos bugs que eu falei, mas isso não me impede de, de utilizar o software. Bom, fiz aqui todos os meus frames do olho se fechando, agora eu vou colocar ele abrindo novamente eu poderia copiar até os frames para facilitar, né? E voltar para a posição inicial. Mas eu vou desenhar mesmo, porque na verdade ele vai abrir os olhos bem mais rápido do que ele do que ele fechou. Aqui os frames e a cabeça para eu ter isso, para ela aparecer durante o restante dessa animação desses quadros aqui. Eu tenho que avisar que o software que eu quero que ela se repita. Como é que eu posso fazer isso? Muito bem, quero copiar esse frame para o restante, então eu coloco, venho com o botão direito, seleciono esse frame, copy frame e paste in frame faço isso com os outros botão direito em cima dos outros paste in frame Opa. paste in frame Mesma coisa eu faria aqui com a boca, eu vou copiar o primeiro frame, colar nos outros. Vamos ver como é que ficou vou em player em play estou com 25 fps mas eu poderia botar uma uma taxa menor de frame rate para poder eu estudar o que eu fiz então aí temos essa pequena demonstração do Tupi é um software bem tranquilo de se usar bem fácil ele exporta também em diversos formatos Posso deixar em looping isso aqui também pra gente ver E posso exportar o Apertando o botão de exportar ele me fornece Essas opções aqui, é, opções de vídeo sequência de imagens Bem uh... Escolhendo a opção de vídeo que eu quero, por exemplo, pegue vídeo, posso vir na próxima opção. Ele me pergunta qual cena eu quero. Seleciona a cena que eu quero renderizar, e aqui ele me, me dá o, o, o, o tamanho. Eu posso reescalar o tamanho para um, um, um, um tamanho final e a quantidade de frame rate de frames por segundo. Bom, fazendo isso, apertando em exportar, ele gera para mim um, um arquivo MPEG. Então esse foi o tutorial de hoje. É uma animação quadro a quadro, bem simples na verdade, para demonstrar o uso do tupi magia 2D.